Você tá, você tá com o boné do é. Tião Carreiro, irmão. Do Tião Carreiro isso e é Pardinho. Chique, isso é chique, Muito bom. A turma fica isso usando é aqueles bonezinho de metaleiro lá. Em ban bandinhas medíocres. Eu uso o Tião Carreiro, que eu gosto. E, vou, e, e, e, é, e é importante, e hum. talvez isso venha a baila no programa, é. a gente frisar o quão legal era a música sertaneja de raiz Tião Carreira e Pardinho, Pena Branca e Chavinho. Galvão. Sem dúvida. E que é confundido. Olha, melhor, é menosprezado hoje pela geração de, de acéfalos, né? Pessoal que tem o, <risos> o, o cérebro do tamanho do Alpice. Que, que acha que sertanejos são esses caras aí, esses desafinados aí, Jorge Matheus. Esses caras aí que, como eu costumo dizer, que só chega perto do cavalo quando vai andar de carrossel. Claro. Não, é bom separar isso. É Peraí, pera mas por exemplo, hum. eu, eu tenho uma dupla que eu Você adoro. Você gosta, qual? É. O nosso amigo... Zé Neto Cristiano. Zé Neto Cristiano. Não é péssimo. Não é péssimo. <risos> não é péssimo. Péssimo. <risos> <Péssima. risos> não é péssimo. <risos> Repertório é horroroso. Cara, eu já Repertório é discutível. Estou dizendo... Eu, ah, eu... os caras são gente fina? Pode ser. Não, não, não é isso. É. Eles são talentosos. Porque eu tive a oportunidade, hum. mesmo não sendo o um consumidor da música sertaneja, da mas eu acho que eu tenho uma capacidade de reconhecer aquilo que, que é bom. Que eu falo, pô, isso aqui funciona, os caras cantam bem, a banda é muito boa, isso aqui é bacana, dá audiência, isso aqui funciona, é uma coisa é, que é uma tem das um das talento. Duplas Carioca hoje, de hoje em dia. A, né? a, a, nessas duplas pseudo-sertanejas de hoje, sempre a banda de apoio é boa. É muito raro você encontrar... Uma dupla sertaneja. Um pseudo-sertanejo. Com, com, com os né? músicos fraquinhos. As, né? Isso, na verdade, sempre foi uma tradição, inclusive, da própria música sertaneja, desde lá de trás. Então, por exemplo, Sim. você pegava. Quando teve aquele boom de música sertaneja ali no final dos anos 80... O sertanejo com... universitário, né? Chitonzinho, Chorodó... E Leonardo... Chitonzinho, Chorodó... Leandrinho, Leonardo... Zezé... Zezé de Camargo e Luciano... O João Paulo e o Daniel... O João Paulo e Daniel, Paulo Daniel... Toda essa turma sempre teve músicos muito e bons. E você tem razão mesmo. Então, e por que que eles precisam <risos> ter músicos excelentes? Você sabe. Claro que Claro que sei. Porque, Por primeiro, você tem que ter uma base muito boa para melhorar uma canção que já é ruim. Exatamente. Então você tem que ter realmente um time de músicos de apoio que sustentem um arranjo que melhore ou torne menos ruim uma canção medíocre, que é o que sempre <risos> teve... Puta que pariu. Vou dar, um, vou dar um exemplo, Entendi. vou dar um exemplo para vocês. Se os Chitãozinho e o Chororó pudessem gravar o que realmente eles gostam, eles não gravariam nenhum, isso. Nada, nada do que eles gra do que eles gravaram até hoje teria sido feito, porque desde aquela época o mercado ele impõe uma série de clichês que as duplas sertanejas seguiram e que hoje esse pessoal sertanejo de Araque também serve. Mas hoje não tem ninguém que presta? Ninguém. Na tua opinião. Ninguém. Olha, a última ninguém. a última dupla... A <risos> u... Não, Nada. a última dupla sertaneja. Que é... Ah, tem uma dupla que é muito boa. Eu duvido. Sertaneja? É uma, é uma dupla sertaneja uh, de, uns, de uns caras que são jovens, mas eles resgatam aquele sertanejo antigo, que é uma dupla chamada Mike e Luan. Mike É, eles, eles têm um, tra um, um, um trabalho de música sertaneja Mais viola mesmo é, então. E a última dupla famosa hum. que dava para você pensar umas três, quatro músicas ali era o Victor e Léo. Por quê? É, é por Porque, quê? Porque eles, eles copiavam foram, o Nil Young. Eles não foram topzeira nunca. Não, né? mas, mas por quê? Não, de uma certa não. forma, foi. foi Vitor foi. Léo? Não, foram topzeira, mano. boleta, foi, lá, música ah, não foi. foi, foi, foi. foi, foi. Mas Maranão, sabe o que acontece? não um Gustavo Lima como. Não, não, porra. mas aí. Não, mas aí já é outro, aí já é outro nicho. Man, aí é mano. o nicho dos cantores pseudo uh, sertanejos barbados. Ah, aí tem, é, os tem os barbados. os barbados. Lenhador, tem... Lenhador, Lenhador, Lenhador. Oi? Lenhador, né? Estilo é, Lenhador. É, não, não. O cara nem tem barba. Ele pinta a cara de graxa aí pra, pra achar que é, que é coisa. Mas, mas Agora, só... agora, o, o, o, o Vitor... Por que, que o Vitor e Léo... Leo... Não, é verdade. Você pega aí o, o Gustavo Lima. Aí é você bom olha... pra caralho, Gustavo. Não, é Lima. muito ruim, cara. Gustavo Lima é bom. Pelo amor cara. de Deus, ele parece que ele faz gargarejo com cacto. de <risos> é brincar. Cara? A gente conhece ele desde a época da rodoviária. Nossa, é gente boa. Ele é muito não, gente. Não, boa. Boa. Ah, é gente boa, ok. Mas a, não é. Ele é gente boa, mas o trabalho dele é uma tá, porcaria. Tá... Mas, mas só uma, uma, uma coisa muito importante <risos> que, que, eu, que, que ele tava falando <risos> e eu queria elucidar aqui. Ele tava falando que a Música ninguém sertaneja... Mandou você, ninguém tá mandou ótimo. vocês convidarem a gente. Tá ótimo. Agora vocês aguentam. Não, mas eu não tô nem... Né? Eu o acho papo. que a opinião é de o cada um. Lógico, lógico. Eu não tô nem aí. Ele falou que a, a, a música hoje, a música sertaneja hoje, ela é muito ruim, né? Então precisa de músicos bons para torná-la hum, mais palatável. Hum. E uma coisa muito importante que a gente não falou, é que no passado, o Tunic Tinoco, o Tchão Carreiro e esses caras do passado, eles não tinham, eles pegavam uma, uma viola, viola, uma, uma sanfona, viola e, olha lá. e palavras bonitas, eles faziam poesia. uma canção bonita, pegavam um caos e transformavam aquilo, e, é, aquilo era maravilhoso, uhum. era, não, era bonito. Era poesia aquilo. Era poesia, era poesia, era uma poesia. Então, hoje, é, não tem uma poesia. Hoje, as letras são uma porcaria. Tudo... Ah, eu vou beber cerveja, é, vou dar Farra bunda... e, e fa, eu vou dar é, bunda não. é assim. O, vou as dar as bunda letras. não tem. E, no... e, vou... Tá confundido com o funk. Com... E, e, e... Vou dar bunda não tem no sertanejo. <risos> e, e tem um detalhe hoje que, é, que é, a gente precisa falar disso. É. Hoje, essas pseudo-duplas sertanejas, além delas terem que ter ótimos músicos... Na banda, precisam ter ótimos músicos que saibam tocar com clique. Clique. Como hum. se fosse um metrônomo. Tá. Por quê? Porque normalmente hoje, as bandas sertanejas, quando elas fazem shows muito grandes, elas linkam as músicas com os Computador, vídeos né? no telão. Sim, perfeito. Com os telões, é. E isso, muitas vezes, leva a banda a tocar como se fosse em playback pasteurizado. Pior que isso playback. O som está tocando, a banda está dublando. Dublando. Dubla, vamos falar português bem claro? Hoje a gente tem um negócio chamado que é VS, que é o Virtual Studio. Sim, sim. Que é um negócio que você leva para o show, em que ele coloca no, no PA toda uma programação, toda, a música praticamente inteira. Então você fica, tem aquilo tocando no PA, a banda quando muito, tocando em cima e elas precisam do clique. Porque precisa sintonizar, sincronizar o andamento do que está tocando com o que você está fazendo. Mas a o banda, VS não é isso. To, todas, só uma coisa. Você usa o VS para isso? Não, Todos pra, não, os não você usa para amplificar. Desculpa, Vienta, eu já deixo você falar. Esse sistema que você está falando, é. eu não queria perder esse ponto. Tá. A banda, vou dizer, a banda sertaneja tem seis músicos. Hum. Esse sistema é para, vamos dizer que... 14. que tem 14. Não é isso? Também. Também, ela inclu... o VS inclusive ele serve para você colocar cama harmônica de teclado quando não tem. O VS ele é isso. Aumentar, o cara diminui o custo de músico, ele põe uma coisa pré e com sim. uma banda reduzida. Também, também. Eu vejo assim. Também, a carioca tem múltiplas utilidades para isso. A tecnologia hoje ela tá num grau de, de avanço, vamos é, dizer assim, tá bravo, tamanho, tá bravo. Vinha inteiro. Não, tá todas as bandas grandes e artistas grandes, Mas Lady só Gaga. Não então, não, então claro todas, todas, absolutamente todas, não é, não é ao vivo. É tudo um monte de playback vi... e, é bem, e tem os músicos ao vivo, bons, tocando bem baixinho para dar aquela sensação de, de ser ao vivo. Mas não é ao vivo. Quem toca ao vivo mesmo são artistas pequenininhos.